Aqui, meu. sabe daqui mano. Como pode, né? Eu pretendia sentar na porta da FEB. Não me diga. Obrigada senhora, é muito gentil, lá com você. Oi, Guinha! Oi, Xaxi! Oi, Tudo bem aí? Ele tá louco! Não, está caindo! Tem dinheiro? Eu? Eu não tenho nem. Mil! E, e o senhor? Eu? É o quê? quê? E o grande centroavante Xaxi vai Escuta, com toda. Tá? Que? Não se diz que. Se diz que. Me faz um favor, sim? Não, não.